Às vezes eu paro lá em cima e vem muito pensamento ruim na minha cabeça, tipo, ai meu Deus, se eu fizer isso errado, eu posso me perder, se eu posso bater com o pé, e vem muita coisa, só que eu me concentro, falo, não, vai dar certo, só tento pensar em coisa positiva depois mudar os meus pensamentos, ou não ficar muito tempo parada lá em cima, porque se eu ficar muito tempo parada, aí vem aqueles pensamentos ruins.